Olá, dando continuidade às ações da, do Governo de Pernambuco na COP25, tivemos hoje pela manhã um contato com o Governo Federal da Alemanha e com um fundo, uma iniciativa climática internacional que tem a intenção de financiar o desenvolvimento das ações de enfrentamento às mudanças climáticas nos 27 estados da federação, iniciativa da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, que reúne todas as secretarias e também, para que estabeleçamos as metas que agora, a partir do inventário de gases de efeito estufa, estabelecido no ano de 2019, no nosso primeiro inventário em Pernambuco, estabelecimento de metas setoriais para acompanhar as ações conjuntas que o governador Paulo Câmara implementa na área de desenvolvimento sustentável. Seja na área de resíduos sólidos com produção de energia e biogás Seja na área de energia renovável Seja na área de resiliência do semiárido Apoiando projetos de desenvolvimento sustentável E também tivemos aqui nesse pavilhão da ONU é, Que trabalha a questão dos objetivos do milênio Um debate falando sobre os alcances da Conferência Brasileira de Mudanças do Clima Falando do papel dos governos estaduais E o que o governo do Pernambuco tem feito não só sediando a Conferência Brasileira do Clima, mas principalmente os compromissos dos 27 estados brasileiros, do Brasil e também das empresas. Tivemos aqui com pessoas da Itaipu Nacional, uma empresa que tem compromisso com o enfrentamento às mudanças climáticas, cuidando do bioma Mata Atlântica e também com entidades como o World Foundation e também a iniciativa da ONU que trabalha para que empresas assumam compromissos, mudando o seu modelo de negócio, fazendo com que esses modelos sejam mais sustentáveis. Então, consideramos que foi bastante frutífero aqui, esse nosso dia de atividades na, na cop 25 e, de fato, os governos aqui é, avançam para que o Brasil possa dizer que dá, sim, sua contribuição no enfrentamento às mudanças climáticas, independente da opinião pessoal do presidente da República, que nega essa questão no Brasil, e o Jair Bolsonaro. Aqui, estamos enfrentando, sim, e dando a contribuição de Pernambuco para essa questão que importa a todos no mundo.